De olho em um mercado cada vez mais valorizado, a alemã Basf investe em uma nova marca de arroz, lançada primeiro para o mercado brasileiro. Debaixo do nome comercial Lideiro vem variedades de híbridos de alta produtividade e qualidade de grãos. Esses híbridos que estão no mercado hoje, eles já estão entregando é, um potencial produtivo até 20% superior às cultivares referências do mercado. Né? Então a gente tem certeza aí que é uma genética muito boa e que o foco do nosso melhoramento sempre vai ser produtividade e qualidade de grãos. Né? A novidade é o híbrido BRH-523, de ciclo curto, e os híbridos BRH-222 e BRH-522, que são indicados para cultivo irrigado, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com intenção de expandir para Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. As variedades têm boa capacidade de perfilhamento e vigor inicial, sendo semeadas com 40 kg por hectare. É, o ciclo deles é intermediário possuem potencial produtivo aí de mais de 15 toneladas por hectare de arroz isso dentro das nossas áreas de pesquisa já foi possível obter e com uma qualidade de grão aí semelhante às principais referências do mercado são tolerantes a, a as principais doenças né então a gente está vendo aí as lavouras com boa sanidade todas as variedades foram desenvolvidas no Brasil portanto adaptadas às necessidades das lavouras daqui. E vem com a tecnologia Clearfield, que já está presente em cerca de 80% dos arrozais brasileiros. Essa tecnologia permite, através do melhoramento genético, que se obtenham variedades com tolerância aos herbicidas que atacam as principais pragas do arroz, como o arroz vermelho e o capim-arroz. No país, já são 100 áreas comerciais plantadas nesta safra. E para a próxima, espera-se o lançamento do primeiro híbrido com a tecnologia Provísia, com tolerância a outro grupo de herbicidas, que controlam as daninhas de folha estreita, como os capins amargoso. Para híbridos, existe é, é a necessidade de melhorar os processos de implantação da lavoura. Tá. como a gente vê com 40 quilos, a gente necessita muita qualidade nessa etapa. E é ali que a gente vai formar o um potencial produtivo da lavoura. Né? Então, são pontos que a gente já viu nessa safra e que vai corrigir para a safra que vem.